Então, família, sem querer querer, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Pra cima deles! Tá aí, ó, concurso PMPE, matemática de forma rápida e simples. Marcão, quero estudar com vocês. Como é que eu faço para comprar o um curso? Calma, no final, na aula, né? no decorrer da aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso, né? Eu vou mostrar para você né o grupo dos 5%. Né? O que é o grupo dos 5%, Marcão? É o grupo dos nossos alunos da PM Pernambuco, que estão acertando 80% ou mais das questões de matemática. Né? Na preparação com o método MPP, né? num curto prazo de tempo, cara, você já vê o resultado. A galera está acertando aí, ó começando a acertar 80% ou mais das questões. Então, daqui a pouco... Eu falo para vocês sobre o curso. Porque agora, né? Agora vamos dar início à nossa aula. Mas antes de detonarmos as questões, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a tríade de método MPP? Tá aqui, ó. A tríade de método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática mesmo que você não tenha base ou bloqueie matemática. Aí está aqui, ó, tríade do método MPP. Tá aqui as três técnicas. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP, ó, se liga na parada, é o Método 250 ou Método das Marcações. Então, a primeira coisa que você aprende do nosso curso é a primeira técnica, é o Método dos 50. Para que, que serve o Método dos 50? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Esse não é o seu maior trauma? Então, isso vai acabar no nosso curso, né? No grupo dos 5%, a gente vai acabar com isso. Por quê? Com o método dos 50, você vai aprender a interpretar. E vamos ser sinceros, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade da questão. Por isso que o nome é método 250. Interpretou, ó, já sabe interpretar, ó. Interpretou, resolve, né? Repete aí na sua casa. Interpretou, resolve. Legal? Então, para resolver, já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Né? Você vai aprender ali resumindo os macetes, né? as técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na prova que vão fazer você acertar, né, num curto prazo de tempo, fazer você acertar aí 80% ou mais das questões. O que, que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. A revisão ela já tem que ser feita de forma imediata. Você assistiu a aula, já revisa. Não tem essa coisa, ah, vou revisar no final de semana. Não, a revisão ela tem que ser feita de forma imediata. E isso vai fazer você ali acertar 80% ou mais das questões. E a terceira técnica é a cereja do bolo, é a prática. Não tem como. Você só vai aprender matemática com muito exercício. Então, essa é a nossa essência, ó, técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Seguindo aqui as três técnicas, você vai chegar a onde? Na sua aprovação. Legal? Você vai chegar no topo, você vai chegar na sua aprovação. Legal? Então, tá aí a nossa metodologia de ensino, tá aí a tríade do método MPP. Agora sim, vamos aplicar e aprender com o método. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos da PM Pernambuco. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Legal? Vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. Já coloca isso na tua mente. Não vai igual um tarado, não. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica. Você vai utilizar... O método 250. E o método 250 funciona assim. Ó, sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Qual deve ser o valor de m na sequência tal, tal, tal, para que essa sequência... Seja uma progressão aritmética. Legal? Para que essa sequência seja uma progressão aritmética. Então, já percebemos aqui claramente que essa questão é uma questão sobre progressão aritmética. É um probleminha né, sobre PA. E ele está querendo saber o valor de m, né? Para que essa sequência seja uma PA. Legal, já interpretamos. Já sei qual é o assunto, né? tudo lindo, né? Já tem aí meio caminho andado. Mas não basta o guerreiro, né, só ficar aqui na interpretação, só saber interpretar, tem que também saber aí resolver a questão. E para resolver, já entra em cena a segunda técnica, né, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender aqui os macetes, né? A forma correta de se resolver esse tipo de questão. Para resolver esse tipo de questão, né, uma PA de ordem ímpar, né, uma PA com três elementos, tem um bizu, né, que nós ensinamos para os nossos alunos. Né? Pô, Marcão, o que é bizu? Né? Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? Bizu é uma técnica, né? é um macete muito legal, que vai fazer você ganhar tempo na prova. Pega a visão, ó. isso é só aqui no matemática para passar, hein? Vamos lá, a concorrência vai falar para você da propriedade, que não está errado, né? Vai falar para você da média aritmética, né? O termo central é a média aritmética dos adjacentes, isso não está errado. Ah, Marcão, nunca ouvi falar nisso, pô, melhor ainda. Né? Então já quebramos aí o jeito tradicional, vem para o bizu, né? a luz chegou. Qual é o bizu, cara? Se liga na parada, vou até aparecer aqui. Vamos lá, vou ficar grandão aqui na tela para você se ligar. O biso é o seguinte, tá? Esse macete, ele só funciona para PA de ordem ímpar. O que seria PA de ordem ímpar? PA com três elementos, com cinco elementos, com sete elementos e assim sucessivamente. Aí segue uma lógica, né? Vamos lá. PA com três elementos. Presta atenção no que o tio Marcão vai falar. Depois você anota. Ó, PA com três elementos. Ó, a soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Pa com cinco termos, ó. A soma dos cinco é cinco vezes o termo do meio. Pa com sete elementos, a soma dos sete é sete vezes o termo do meio. Então, usando essa lógica, é que a gente vai matar essa questão. Pô, Marcão, isso funciona sempre. Sempre. Mas, lembrando, somente para PA de ordem ímpar. Como aqui eu tenho três elementos, eu posso aplicar o macete. Né? Eu tenho aqui uma PA de ordem ímpar. Ó, três elementos é uma PA de ordem ímpar. O que, que diz o Bizu? Né? A soma dos três... Ó, vou somar. Ó, 5m mais 2... 2 menos m mais 3m menos 1, a soma dos 3, é 3 vezes, né? é igual a 3 vezes o termo do meio. Ou seja, é igual a 3 que multiplica 2, elev... 2 perdão, multiplica 3 vezes 2 menos m. Aí virou matemática básica. Vamos lá. 5m menos m, vai dar 4m, mais 3m, 7m. 2 mais 2, 4, 4 menos 1, vai dar 3. Distribuindo, vai ficar 6 menos 3m. Né? Distribui senão não, tu se ferrói. Aí, no talento, né? você vai lembrar da tia Teteca. Letra de um lado, número do outro. Só que troca o sinal. Então, vai ficar 3M. 7M mais 3M é igual a 6 menos 3. Tudo lindo. Ó, 10M é igual a 3. M vai ser igual a 3 décimos. Maravilha. Olhando ali... Cabarito, letra A, marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo como o macete ajuda? Quando você tem técnica, ajuda a você ganhar tempo na prova? Então é isso que você vai aprender no nosso curso. Né? É isso que você aprende no grupo dos 5%. Quem gostou dessa questão, grita erro, coloca aí no bate-papo. E vamos que vamos. Já deixa aí o seu likezinho, né? Deixa o seu likezinho. E, claro, quando acabar essa aula, cara, enche isso aí de comentários de como essa aula te ajudou. Beleza? Legal? E vamos que vamos. Olha aí a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, né? Primeiro interpreta, depois resolve. Então, começa sempre assim interpretando a questão. Vamos lá. A quantidade de números ímpares com três algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 0, 1, 3, 4, 8, 9 é... Vamos lá, família. Olhando aqui o perfil da questão, né, a característica aqui da questão, o perfil né, dessa questão... Ficou muito claro para gente que é um probleminha sobre análise combinatória, né? Um probleminha de arranjo. Como é que eu sei, né? Como é que eu identifiquei, de bater o olho ali, eu já identifiquei que o probleminha, né? É de arranjo, né? É essa parte aí da análise combinatória, né? É um arranjo. Como é que eu sei? Pô, Marcão, como é que você identificou isso? Qual é a característica marcante que fez você chegar a essa conclusão, né? A ideia de formação de números, né? Sempre que o probleminha né, perguntar para você a quantidade né, de grupos, né, quantidade de agrupamentos numéricos, pode ser para formação de números, formação de senhas, placas de automóveis, números né, de telefone, ou seja, formação de agru agrupamentos numéricos, cara, o probleminha é de arranjo. Legal? Então, só de bater o olho, né eu já identifiquei que é o um probleminha sobre arranjo. Legal? Aí, vamos lá. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender no nosso curso a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Lembra o significado do R? Estudar, revisar, e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, é natural que você ao bater o olho <risos> já saiba aí o que tem que fazer, né? Pô, é natural, cara. Então, é muito tranquilo, é natural. Pô, 2080, oitenta. São vários exercícios que você fez sobre agrupamentos numéricos. Pô, você já sabe o que tem que fazer. Então, para saber, né, a quantidade de números Oh, eu vou usar aqui, Marcão, que eu aprendi no curso, o PFC. Né? A concorrência vai usar a fórmula. Você, malandramente, vai usar o PFC. O que, que significa o PFC? Princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, vamos lá. É um número, né, de três algarismos distintos. Eu quero formar números com três algarismos distintos. Só que eu quero formar números ímpares. Ó, primeira restrição, ó. Ímpares e a segunda restrição distintos. Legal. Vamos lá. Como ele falou que tem que ser ímpar, eu já vou aqui, ó, para o final do número. Né, ó. Já selecionei aqui, ó. Eu vou para o final do número. Eu trabalho com possibilidade. Então, para essa última posição aqui, eu teria quantas possibilidades, ó? Uma, duas, três. Né? Só pode ser um, três ou um nove. Tem que ser ímpar. Então, aqui eu teria três possibilidades. Legal. Beleza? Resolvi o problema ali de ser ímpar. Agora vamos lá. Voltando aqui para o início do número, quantas possibilidades eu tenho? A princípio, eu poderia usar qualquer um qualquer um desses algarismos, né? A princípio, eu poderia usar. Então, eu teria aqui ó, seis possibilidades. Só que você prestou atenção na questão e apareceu ali o um nomezinho número, né? Ele está falando em números, não é senha. Então, como é um número de três algarismos, ele não pode começar com zero. né? Ele não pode começar com zero. Então, eu já vou tirar o zero da jogada. E também, não pode... Eu não posso usar aqui na frente também, né? o algarismo ímpar que eu usei lá no final. Porque daqueles três eu utilizei 1. Um, né? Então, repetindo, na frente não pode ser o zero, porque é um número né? de três algarismos, então não pode ser o zero, é o tal do zero à esquerda, né? não pode ser o zero. E nem o algarismo ímpar que eu usei lá no final. Vamos supor que a gente tenha usado o 1. Um. Então, eu não posso usar nem o zero e nem o 1. Um. Então, sobraram para mim ali quantas possibilidades? Quantas possibilidades? 4 sobraram para mim 4 possibilidades, né? Eu posso usar o 3, o 4, o 8 ou o 9. Legal! E para a próxima posição, eu teria quantas possibilidades, né? Eu teria três possibilidades, né? Tirando o cara que eu usei agora lá na frente, mais o zero, então aqui. Eu tenho, novamente, quatro possibilidades. Então, multiplicando, isso daqui vai dar quanto? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Então, gabarito, letra bravo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é um probleminha de análise combinatória. Você não está entendendo... Porque você não está analisando, né? São possibilidades. Aquilo ali não é um número 443. Aquilo ali são possibilidades. Legal? Fixa isso na sua cabeça. Ideia de possibilidades. Legal? Então, família, eu sei que bate aquele desespero, né? Principalmente quando falamos em análise combinatória, porque você pensa muito, né? Para pouca coisa, né? Olha ali o resultado, né? Uma continha boba. Né, que deu 48, mas só que, pô, olha quanto a gente pensou para chegar naquilo ali. Então, isso aí é o reflexo do método, né? Se você tem um método por trás, pô, com certeza você vai detonar. Imagina, você fazendo ali várias questões, vários exercícios, com certeza você vai aprender isso daí. E é o que acontece lá no nosso curso, né? E para mostrar para você que eu não estou mentindo, né, que realmente o curso, né, ele vai te dar poderes? Cara, eu estou colocando aqui em várias aulas esses depoimentos. Coloquei aqui dois depoimentos motivacionais para você. O primeiro é do nosso aluno Marcelo. Olha o que o método fez com ele. Ó. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho. Com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem os seus alunos se sentirem especiais. E pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, ó, gabaritei a prova de matemática da PMPR. E olha, no começo eu era burro demais. Começando desde agora, os estudos para a PMCE. Com vocês, melhor ser aprovado em dois do que em um só. Tamo juntos. Marcelo de Santos, aluno do grupo dos 5%. E esse aqui, cara, é o que eu idealizo para vocês. ó É o dia da posse, né? Ó, o Elton mandou para gente gente. PM São Paulo. Olha que legal. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Deus continue abençoando vocês a ajudar Pessoas, um abraço, quero vocês na formatura, agora sou PM São Paulo. Então família, é isso que eu idealizo para você. Então se você quer ter resultados iguais a esses, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Antecipe a sua preparação, não espere né, o edital sair. Tá aqui, ó. olha o que nós oferecemos para você um curso de matemática básica, por isso que nós falamos que o curso é para todos, um curso de matemática voltado para PMPE, você vai ter ali o suporte Tirar Dúvida do aluno, que eu já vou mostrar para você, abaixo de cada aula você tem o suporte, e mais três bônus. Bônus 1, um, você vai ter um e-book de matemática com questões comentadas, bônus 2, 10 simulados, Voltados para PMPE e bônus 3, mais seis meses de acesso, totalizando um ano pelo preço de seis. Legal? Aí a conta aqui é básica, a de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, todos esses valores, né? Seu curso sairia por mais de mil reais. Marcão, que loucura! É isso aí. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de e 26,58. O Júnior está colocando aí o link do curso, tá? Agora aí para vocês comprarem, né? E aproveite esse tempo para trocar uma ideia com ele. porque Agora eu vou mostrar o curso para você por dentro. Nossa aula ainda não acabou. Mas eu vou mostrar o curso para você. Você tem que ver como é o nosso curso. Legal? Deixa eu encontrar aqui o curso. Já está aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o curso para vocês. Qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar aí no chat, que o Júnior vai te responder. Beleza? Está aqui o nosso curso da PM. Ó. Temos aqui ó, um vídeo de introdução ao curso, tá? De bônus, tá? Estamos te dando aqui um cronograma da PMPE, né? Para você maratonar isso daí em 10 semanas, tá legal? Tem aqui o cronograma bonitinho para você. <risos> Mas antes, né? Não pule o vídeo de introdução ao curso, porque ali nós passamos algumas instruções importantes sobre a funcionalidade do curso, falamos novamente do método e ali tem também uma pesquisa né, para você responder para a gente estar tá sempre melhorando aqui o curso legal E o módulo de matemática básica, como eu falei. Ó, né? Realmente, se você tem dificuldades com a base, você não vai evoluir. Então, pensando nisso, né? colocamos esse curso aqui para você. É um curso de nivelamento. Tá? Aí você vai clicar aqui, ó, olha como é fácil. Ó, você vai clicar aqui na aula. Ó, apareceu ali a aulinha para você assistir, tranquilão, tudo lindo. Embaixo tem o um material para você baixar. E lá no final, o suporte, você vai colocar aqui, ó adição e subtração, vai escrever aqui a sua dúvida, vai anexar, se tiver que anexar, e vai enviar. Acabou, seu e-mail foi enviado com sucesso. Geralmente, no dia seguinte, né, nós respondemos, tá? Geralmente, no dia seguinte, nós respondemos. E assim, né é com toda a aula do curso, ó, operações com números decimais. Vai ter a aula, vai ter o material e lá no final o suporte. Você não está sozinho. Né? Aqui não é igual a concorrência. O cara te manda um monte de PDF com milhares de questões e manda você resolver. Não, aqui nós resolvemos todas as questões. Está aqui bonitinho para você. Ó. Vai entrar aqui na aula, mesma coisa. Vai ter a aula, o material e lá no final o suporte, tá? E se der pane em alguma coisa, tem ainda aqui, ó, o chat. Você pode entrar em contato a qualquer momento. Então a gente tá ali contigo, cara, juntinho, juntinho mesmo, tá? Se você gostou aí do curso, né? Estamos dando ainda de brinde um cronograma de estudos para você, se você realmente quer ser aprovado. Cara, aproveite aí, né, esse valor tá bem bem, né, acessível. E cara, é só clicar e comprar o seu curso e começar agora mesmo os seus estudos. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o Júnior, 9702-99443. Tá legal? Só não esquece do 021. Beleza? Mostrei aqui o curso para vocês. Voltamos aqui com a nossa aula. Né? Já adiciona aí o Júnior, ele está colocando também aqui no chat. E vamos que vamos, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente arrebentar. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Vamos lá. Para cima. Olha aí. Começando aqui o pagode. O custo mensal em reais de uma empresa com produção de um certo produto é dado pela equação tal tal tal, onde t representa o número de unidades do produto produzidas no mês, logo o custo mínimo mensal da empresa com a produção desse produto é, vamos lá família, olhando aqui a questão e vendo o formato aqui, dessa função né, de custo mensal, ela tem como lei de formação uma equação do segundo grau. Então, família, ficou muito claro para gente que essa função é uma função do segundo grau. É um probleminha sobre função do segundo grau. E ele está querendo saber o custo mínimo mensal dessa empresa. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, aluno MPP é assim. Né? Ele vai bater o olho e já vai analisar. Para resolver essa questão sobre mínimo, né? sobre valor mínimo, sobre valor máximo, eu tenho que saber ali calcular o vértice, né? Eu tenho que saber ali a, a fórmula para calcular os o vértice, né? As coordenadas do vértice da parábola. Então, família, sem perder muito tempo, para você calcular o vértice da parábola, né? As coordenadas do vértice da parábola, você tem que usar aqui duas né? x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Sempre que ele falar em máximo e mínimo, tá? é o y do vértice. Então, você já calcula logo. Então, sem perder muito tempo, a equação é essa daqui. Ó. A função é essa daqui. Ó. t ao quadrado menos 50T mais 1.000. Aí eu vou calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a 2.500 menos 4.000. 2.500 menos 4.000 vai dar 1.500. Legal, esse é o valor do delta. Deixa eu sair daqui, porque agora eu vou calcular o valor mínimo. O valor mínimo é o y do vértice, é isso? Menos delta. Aqui é menos, tá? Menos 1.500, perdão que é menos 1.500. Então, vai ficar menos delta, menos com menos vai dar mais, aí vai dar 1.500. Sobre 4A, 4 vezes 1, vai dar 4. 1.500 dividido por 4 vai dar 375. Então, o custo mínimo mensal da empresa com a produção... É de 375 reais Olhando ali Menos de 500 reais Cabarito, Letra A E essa foi a nossa Última questãozinha ah, Marcão Não acredito Que essa aula acabou É isso aí família, finalizamos aqui Mais uma aula Para PM Pernambuco Muito obrigado aí pela presença de todos Mas eu tenho um presente aqui para você Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Né? Então, para ter acesso ao resumo, basta você entrar para o nosso grupo VIP da PMPE. Tá legal? E também nesse grupo você vai receber né, informações né, sobre as imersões. Né? Já fizemos uma né, para a PMPE. E estamos pensando né, em fazer outra imersão de matemática, tá legal? Só que ainda não encontramos o dia, tal, por isso que é importante que você esteja no grupo. Então, entre para o grupo VIP da PMPE, tá? Não apenas ali para você pegar o resumo, ah, vou pegar só o resumo. Não, fique atento, porque a gente coloca sempre ali informações né, importantes, né? A gente vai te avisar das aulas né, e também de futuras imersões então entre para o grupo VIP e claro não perca a oportunidade de iniciar os seus estudos né se você tem condições adquira o nosso curso adquira o nosso curso tá legal não espere o edital sair beleza não espere o edital sair show de bola então é isso aí família um forte abraço e matemática é aqui ó para passar Valeu, tamo junto.